Hoje nós estamos dando um apoio para o dia mundial sem carro, apesar de ser um cinema que só comporta, né, acomoda veículos, hoje nós vamos mudar o cenário e vamos levar só ciclistas para dentro do cinema e mostrar para a população que dá para assistir filme sem carro. Legal. E você, o que que... O que, é que precisa, assim, na sua opinião, do debate da, da mobilidade urbana? O que, é que a Olha, gente precisa que tá colocar em primeiro lugar, lugar, lugar, ciclovia, lugar, lugar? Ciclovias, ciclovias e segurança para o ciclista. Eu acho que isso é em primeiro lugar. Eu sou ciclista e eu gosto muito de pedalar, mas eu tenho muito medo, porque a gente está sempre vendo notícias né, de, de pessoas que sofreram acidentes, os carros andam muito agressivos. Então, eu acho que tem que ter a via do ciclista, isso é o mais importante. E a mobilização do governo para isso, né? Para respeitar, fazer campanhas educativas para o respeito ao ciclista. Legal, tá